Primeiramente, o que você viu no título não é clickbait. Provavelmente esse aqui pode ser o último vídeo desse canal aqui, ou um vídeo que vai mudar tudo aqui, por aqui, como que eu faço o vídeo. Você sabe que eu tô com o canal parado faz bastante tempo, se você ver aqui no vídeo, eu tô há três semanas sem postar nada. E eu já fiquei muito tempo sem postar, como vocês já sabem, porque a diferença desse vídeo pra esse vídeo foi de mais ou menos duas semanas. Desse vídeo para esse vídeo foi três semanas. E, desse... e esses dois vídeos eu postei juntos. E eu simplesmente sumi do nada. Eu vou falar para vocês. Eu não estava fazendo nada. Sim, eu vou revelar quem é o censurado. Twitter uh, eu tava fazendo um drama de quem é o censurado. E eu tava zerando o Minecraft no hardcore. Pegando todas as conquistas. Sim. Eu tava fazendo isso, só que infelizmente, ou vou ter que parar esse projeto, ou vou ter que simplesmente, sabe, falar pra vocês sobre, porque não tem como continuar com isso, do que tá acontecendo no meu canal. Eu vou abrir aqui rapidinho pra vocês o YouTube Studio, pra vocês verem o que, é que tá acontecendo no meu canal, pra vocês entenderem o que, que tá acontecendo. O meu canal, do nada ele foi hackeado e ele tomou um aviso de strike. Sim, ele tomou um aviso de strike E eu contestei esse aviso de strike E o YouTube simplesmente não ligou Eu falei que não tinha sido eu que tinha postado nesse vídeo Eu falei, eu entrou alguém no meu canal Postou esse vídeo, violou as diretrizes E eu entrei na conta E o vídeo tinha violado as diretrizes E eu mandei esse, esse contestamento E o YouTube simplesmente falou Não, vou continuar com seu strike Ou seja, nesse exato momento Eu tô com um aviso de strike e vocês sabem que aviso de strike é muito ruim pra qualquer canal. Tanto o aviso, um strike, sabe? É muito ruim. Então, eu quero saber a opinião de vocês aqui do meu canal. De vocês. Vocês que assistem o meu canal. Eu quero que vocês falem pra mim o que, que eu devo fazer a partir de agora. Porque, para vocês podem ver, esse canal tá abandonado. Porque as views estão descendo. Ficam subindo e descendo. Quando eu posto um vídeo... Depois de dias, meses, como vocês estão vendo aqui, ó. Depois de meses sem postar, a diferença desses vídeos aqui é de um mês, desses três vídeos. Quando eu fico sem postar, o vídeo pega mil views, sabe? Só que do nada eu, fio, eu caio no próximo vídeo, como vocês dá pra ver aqui. Eu postei esses vídeos um dia, um dia depois do outro. Eu quero que vocês me falem, eu começo do zero, eu volto pro Fortnite gravando vídeo, se vocês gostavam de Fortnite. Eu crio outro canal, eu quero que vocês sabem. eu quero que vocês sabem. Eu tô até gagando aqui, mas tipo, fala o que, que eu devo fazer, porque esse canal, na minha opinião, não é mais o meu objetivo da minha vida. Eu já, eu já falei isso pra bastante gente que convive comigo, mas o meu canal não é mais uma coisa que eu quero fazer na minha vida, assim, eu não quero viver do meu canal. Eu quero viver hoje em dia de TI. Eu não quero mais falar, ah, gente, oh, eu vou viver de canal, não, eu quero viver fazendo TI. Então, eu queria saber a opinião de vocês, eu criou outro canal só pra continuar postando vídeo, se der certo deu certo, se não der certo dane-se, eu continuo postando nesse, volto com vídeos diários de jogos diferentes, porque agora eu tenho um computador bom, sabe, eu tô no Windows 11, eu tenho bastante jogos, então tipo, seria uma coisa boa ou vocês querem que simplesmente eu volte como antigamente que eu jogava fortnite ou volte com essa ideia aqui de novo do Zerano Minecraft shortcore continue fazendo essa série até essa série ficar pronta eu editar tudo porque aqui tem hora de arquivo bruto então, Eu falei no meu twitter, só nesse aqui acho que tem uma hora de arquivo bruto já pesa 2 gigas no dia 2 de maio é um vídeo só que pesou 741 gb que ainda corrompeu terceiro vídeo Quase, quase 68 GB, eu gravei pouco Com o dia 4 de maio, aqui deu mais ou menos 1,40 GB E aqui, eu só gravei uma vez, os 708 GB Ou seja, tava indo esse projeto O que eu fiz aqui? Esse vídeo tava indo, esse vídeo tava sendo produzido Só que eu acho que eu vou ter que parar com esse vídeo Ou simplesmente alegar o projeto de lado E decidir o que vocês vão fazer Desculpa estar repetindo isso muitas vezes É porque esse canal provavelmente vai acabar e se esse canal acabar eu vou criar outro canal, não sei se eu vou mudar o nome, mas se eu mudar o nome eu vou avisar vocês. Então, fiquem ligados nesse canal. Se vocês querem saber como que isso vai desenvolver, fiquem ligados no meu canal. Se eu postar um próximo vídeo no meu canal, provavelmente vai se explicando tudo. Se eu postar um vídeo de alguma coisa, de jogo, provavelmente vão porque vocês decidiram que eu vou continuar com o canal. Então é, esse canal aqui pode morrer. Para algumas pessoas pode ser bom, para algumas pessoas pode ser ruim. Eu quero que vocês decidem, por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo. quero que vocês decidem se o meu canal vai morrer, se eu vou continuar, se eu vou parar de postar vídeo, se eu quero que vocês postem vídeo de outra coisa. Isso que eu quero saber de vocês. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Então, é, por para esse vídeo nem vai ter cor direito, só vou dar uma editada no Premiere. Mas é isso, eu quero saber o que vocês querem, não o que eu quero. Então eu quero que isso fique bem claro. O que vocês querem para esse canal? A única coisa que eu quero é que vocês se felizes assistir no meu canal. Não importa com o que. Eu sei que esse não importa com o que, esse é o meu vago. Mas, é tipo, sabe, jogo. Se vocês querem que eu faça uma série de Hollow Knight, pronto, eu vou fazer, sabe. Isso que eu quero, eu quero a opinião de vocês. Então esse vídeo é muito importante para esse canal, então por favor comenta alguma coisa, é sério, eu não implorei tanto, por favor comenta alguma coisa Mesmo que você nunca assistiu o meu canal na minha vida e tu tá vendo esse vídeo aqui por preocupação porque eu falei que é o fim do meu canal, você nem me conhece Mas tenta comentar alguma coisa vendo o meu canal, os meus vídeos, o que eu falei aqui, tenta comentar o que eu posso fazer Sabe, a situação é chata ali, vai strike, é chato. Não é strike, é um aviso de strike, mas é basicamente o strike que você toma. Então é chato, é chato. Então, eu quero que vocês dão a opinião de vocês. Enfim. Tem uma voz broxão aqui, enfim. Um, espero que vocês tenham tomado uma decisão muito boa.